Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou explicar para vocês o que é hipônimo e hiperônimo. O hiperônimo é uma classe maior que abrange outras coisas menores, uma subclasse. Então você pode falar o seguinte, flores é hiperômeno de rosa. Então, assim, rosa é uma subclasse de flores. E aí tem o hipônimo, que é o contrário, que é uma subclasse dentro de uma numa classe maior. Então, rosa é hipônimo de flores. E para que a gente usa os hipônimos e os hiperônimos? Para evitar repetição de palavras. Então, se eu, se eu falo, comprei flores para minha esposa. Ela adora muito rosas e margaridas. Então, eu usei o hiperônimo, flores, para começar, e depois para não repetir flores, eu fui mais específico e falei de rosas e margaridas. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscreva no canal, por favor, se inscreva no canal se você gosta do trabalho, porque ajuda muito a divulgar. É isso, se você tiver mais alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para você no próximo vídeo. É isso, um grande abraço e até a próxima.